Boa noite, DarkTenna! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dark Gamer Eu sou o Dark, estou trazendo mais um vídeo de Warframe. É isso aí, pessoal. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. Já faz um tempo que eu não venho trazendo vídeos, né? E vocês devem estar estranhando por causa disso. Espero que, eu, que estejam estranhando né? por falta de vídeos. E, pessoal, então eu vim trazer uma novidade aqui para vocês. É algo, nesse caso, que foi apresentado na DevStream, lá até no Tenor live, ok? É algo que foi apresentado, foi nos apresentado na Tenel Live E eu ah, não tinha não tinha confirmação com qual é a data certa disso Quando é que vinha ou... Praticamente não tínhamos a certeza de quando seria lançado O que, veio, que eu vou trazer a informação que eu vou trazer para vocês Mas a ideia já nos disponibilizou essa informação né, de quando será lançado E eu vou falar, eu, eu estou falando, já agora para todo mundo perceber do que eu estou falando nesse caso... calma lá Eu estou falando daqui do Prime Vault para quem não sabe, Prime Vault é o momento que Warframes antigos, Warframes Primes, que estão fora do jogo, voltam a entrar no jogo por um certo período do, do tempo, nesse caso. E, por acaso, já, já passaram aqui uns 4-5 meses, né, que nós tivemos o último Prime Vault, que foi o Ember Prime, Lock Key Prime e First Prime. E claro que eles vêm com seus uh, respectivos respectivos, nesse caso, deixa me cabeça me lembro. Uh, prime Access, isso mesmo. Eles vêm com seus respectivos prime access. E dessa vez não vai ser diferente. Dessa vez vamos receber dois primes uh, que estão fora do jogo. Nesse caso tem, vamos receber o Reino Prime, a Nix Prime. Infelizmente eu não tenho a Nix e é uma chance para eu conseguir ter ela finalmente, ok? Uh, a sorte de nesse caso é uma sorte que eu já vou ter completado todos os para Prime nesse caso, contando com o Nick já está a chegar Então pessoal, e literalmente a parte engraçada aqui todos esses dois Waframes Prime vêm com os seus Prime Access, certo? Mas uh, vai acontecer algo bem diferente dessa vez, vão ter um, mas, dizendo assim, um segundo Prime Access para ser comprado, vais poder comprar outro Prime Access a parte se não me engano eu, não estou, eu estou errado, não estou errado, ok? Vai ser possível comprar outro Prime Access a parte Ah, e já agora, nesse caso, o, tanto o Rhino como o Nyx Prime, né, nesse caso o Prime Volta Vai chegar dia 24, ok? Dia 24 desse mês Já que hoje é dia 18, então só fazendo conta já quase aqui próxima semana Isso mesmo, próxima semana Já vamos ter o Prime Volta aqui pessoal, então só vos digo tenha paciência e só esperar, eu não sei quais são as licas que Vão ver com elas Quer dizer, não sei quais ricas que vem com as partes né? Mas uma coisa que eu, que eu vos aconselho é farmar muitas relíquias possível e não abrir logo de cara nesse caso farmem guardem as relíquias porque assim com as relíquias guardadas você quando eles saem do jogo vocês podem abrir à vontade e ter um sempre o esquadrão à vontade para abrir não abram logo de cara simplesmente farm as relíquias todas possíveis pessoal aguardem td24 ok aguardem td 24 e vamos farmar tipo relíquias à vontade se que alguém quiser farmar comigo depois deixa nos comentários deixa o seu like aí e dia 24 eu, eu estou aí à vontade. Ou se quiserem entrar no Discord Dark Gamer, e que a gente, tipo, a gente depois vai fazer uma missãozinha em termos no anos E simplesmente podemos fazer mais glicas, se quiserem, claro. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Dark Gamer. Espero que tenham gostado. Uh, fiquem até a próxima. Espero um próximo vídeo que eu, vou, trazer uma, eu vou, vou tentar trazer uma build da Gordon Prisma dessa vez. Ok, pessoal? Então, até a próxima e. Tchau!